Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão. Artigo 19 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, PIDCP, de 1966. Defender a liberdade de expressão é uma forma de garantir que nós, mulheres negras e periféricas, iremos continuar contando as nossas histórias e mostrando o nosso jeito de ver o mundo. Uma sociedade sem liberdade de expressão vive prisioneira numa cela que cala emoções, pensamentos, questionamentos e, claro, a busca por direitos. Liberdade de expressão não é um assunto apenas de jornalistas, escritores e artistas. Ela é um dos pilares da democracia e a garantia de que barras de ferro não serão colocadas em sonhos e que esses sonhos poderão ser transformados em realidade. O direito à liberdade de expressão inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza. A liberdade de imprensa é importante para que todos tenham voz. É claro que as pessoas com deficiência não podem ficar de fora. E é importante que a gente possa falar por nós mesmos, que nem diz o próprio lema da ONU, nada sobre nós sem nós. O exercício do direito à liberdade de expressão implicará deveres e responsabilidades especiais para assegurar o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas, proteger a segurança nacional, a ordem, a saúde ou a moral públicas. Artigo 19 PIDCP. Tão importante quanto garantir vacina para todos contra a Covid-19 é assegurar cilindros de oxigênio à liberdade de imprensa em nosso país defendê-la da falta de ar é também garantir que a nossa democracia não seja igualmente sufocada pela violência que nós jornalistas estamos sofrendo no Brasil. A liberdade de expressão para nós é um direito, um direito que permite que possamos nos manifestar com nossas opiniões, sem medo de represá e fazendo com que o nosso conteúdo possa ser recebido por diversos meios de comunicação, de forma independente e sem censura. A liberdade de expressão é fundamental para a democracia e para o Estado democrático do direito. Ela é fundamental para os próprios indivíduos, para que uma sociedade lhes permita que aproxime o que são e o que pensam. E é por isso que nós, povos indígenas, continuamos ocupando as redes e demarcando as telas, trazendo o protagonismo dos povos indígenas, dando visibilidade à nossa luta e à nossa resistência. Apoie os direitos humanos.